Olá para você que tá aqui no Iu não é mesmo, Davidson? É isso aí, estamos aqui em Goiânia, primeiro IUREC, aqui nesse final de semana, na cidade. Quente, mas que aqui ó tá só um monte de ventilador espalhado para amenizar o calor. É verdade. Mas a gente vai contar aqui o que que é o rec para vocês, pra vocês entenderem um pouquinho. E o rec na verdade é uma maratona de racatun aqui do Instituto Unibanco. 36 horas de maratona pro pessoal aqui. Com a galera do ensino médio de escola pública. Ó, a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó, tem uma galera ali e aqui eles ficam acampados, por isso volta para cá assim, ó. Aqui, ó, é o acampamento deles, que eles ficam acampados um final de semana inteiro, fazendo aqui uma imersão em design e thinking, em oficina de meme, em oficina de animação. É, o que, que mais? Tem um monte de coisa. Um monte de coisa! Que envolve tecnologia e que envolve também como construir. Uh, soluções para problemas da educação, da região dessas escolas feitas e vistas pela visão dos alunos, dos educadores, dos gestores. Cada tá aluno é de uma parte aqui do estado de Goiás o que ajuda também a trazer todos os problemas e criar essas soluções também. É. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui, eu vou agarrar o Davidson gente, mas olha, eu sou uma pessoa casada e ele é uma pessoa séria. Isso. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui agora, para mostrar a oficina de meme que está rolando. Vamos virar aqui assim, Davidson, ó. A galera tá aqui fazendo meme. É, parece ser brincadeira, mas é real. Vamos falar com o Pedro. E aí, vamos ver aqui como é que, como é que o Pedro tá fazendo aqui. E aí, gente? De boa? Todo mundo por aí? Oi? Pegamos bem na hora da comida. Quem, vocês já fizeram meme? Me mostra o meme que vocês fizeram aí. Enquanto eles vão abrindo aqui o meme deles, a gente vai... Que eles fizeram meme. Por que vocês fizeram meme, gente? Tem um motivo? Vocês sabem? Sabem o motivo? Um dos que a gente criou foi por causa do desafio e o outro foi que ela disse que tema livre pra gente diversão, criar. Né? Diversão. Mas aprendeu alguma coisa com isso, tipo, sei lá, ou era só zoeira? Olha, <risos> pra você foi só zoeira. Pra mim foi só zoeira. <risos> tipo, assim, mesmo os temas sérios foi só zoeira. Beleza, e o, e o meme, na verdade, que a, a, a gente vai falar ali com a, com a Débora, que nessa zoeira eles aprendem um pouquinho sobre ética digital, que é bem legal, né? Umas coisas bem bacanas que vocês aprenderam. Abriram o meme de vocês? Ó, vamos ver o meme ali dela. para mostrar aqui pra vocês. desafio que era. Foi por causa do desafio que era por causa para diminuir os livros de dados e transformar eles em PDF. Tá diminuindo ah, é o peso e... e aí, fala pra gente o que tá escrito no, no desafio Tá não, não. no meme, desculpa No meme? É Dia de sexto horário é dia de levar em livro o dobro do seu peso <risos> Então é muito melhor que vire PDF, né? <risos> muito melhor <risos> E você fez algum outro tipo de zoeira ou só fez esse? Ah, eu fiz outro aqui, deixa eu ver se eu acho Aqui, ó quando você não entende a matéria, mas fica sem graça de perguntar pela 27ª vez pro o professor. <risos> Muito divertido aqui, gente. Esses, esses, esses memes, eles fazem e postam tudo num grupo do Facebook. Obrigada, gente. Valeu. Eles fazem e postam tudo num grupo aqui do Facebook. E esse, esse grupo está super interativo, super legal. Vamos ver ali com a Débora agora. Todo mundo comenta, todo mundo posta lá. Terminou suas atividades, o pessoal posta já no grupo do Facebook que é para o pessoal ficar ligado no que, que eles estão trabalhando. É. E agora a gente vai falar aqui com a Débora, que é oficineira. Ela não sabia que ia falar aqui agora. Débora, conta para gente. E é zoeira, Rue Rue BR? Não, não é só zoeira. A zoeira faz parte, é, o humor é uma característica dos memes e a gente está tentando aqui trazer esse tipo de narrativa, né, a construção colaborativa dessa narrativa com, com os adolescentes e para que eles usem esse tipo de linguagem da internet para chamar atenção, para ter algum tipo de ativismo para tentar é, trazer algum tipo de melhoria para a escola, chamar a atenção das pessoas, juntar as pessoas é, em torno de algum tema de interesse da escola. Como é que a gente constrói a, a escola que a gente sonha em colaboração? A ideia é essa. Tá vendo? Quem diz que meme não aprende? Olha aí! super essa manga! <risos> E agora a gente vai falar aqui com essa senhora, que é uma pessoa muito séria, praticamente uma aluna de ensino médio aqui, não é mesmo? Dani, conta pra gente, o que, que você faz aqui, garota? Gente, eu faço de tudo, né? Sou meio severino, eu sou repórter da sala, eu trabalho com a galera do Instituto Educa Digital, eu, eu sirvo café pra Priscila, essas coisas assim. É, hoje eu tô com assistente de produção, registro fotográfico, registro audiovisual, tá, tá, tá tudo isso. Mexendo no site, editando, design, é isso. Ou seja, um faz tudo, né? Faz tudo, com certeza. <risos> e a gente esqueceu de dizer, muito obrigada, Dani, por sua participação. Você vai, vai receber, a, receber a dois vai... reais, tá? o que isso? Tô cara! <risos> Ó, o que, que vai acontecer? É... Aqui também teve a parceria do Instituto Educa Digital, por isso que a gente falou ali, a Dani falou ali bastante, e teve a parceria do Instituto Educa Digital com o Instituto uh, Unibanco, né? Ó, por exemplo, a gente tá aqui com a Pri, maravilhosa, que ela tá aqui se escondendo, que ela não queria falar, mas ela vai falar, entendeu? Pri, conta pra gente o que, que é esse Hackatum que, que de repente surgiu essa ideia, vê se eu expliquei certo pra galera. Uhum. Então, o Hackathon é uma maratona para a gente entender muito bem um sistema. No caso, os jovens aqui do ensino médio entendem muito bem a escola que eles estudam. E a ideia é que, entendendo bem a escola, eles vejam quais são os sonhos de escola que eles gostariam que acontecesse e os pesadelos, ou seja, os problemas que eles sabem que acontecem, os entraves. E a partir dessa combinação de sonho e pesadelo, eles pensaram no desafio. Em torno desse desafio, eles estão trabalhando aqui o fim de semana todo para chegar em soluções possíveis. Amanhã a gente vai ter um monte de protótipos de soluções aqui. Muito bem, viu, gente? Estou falando que o negócio babado é bonito. Eu quase expliquei certo, eu acho. Então, vamos continuar aqui, gente. Olha isso aqui. Como todo lugar de acampamento, tem sempre aquele folgado que está todo mundo trabalhando e tem alguém sempre dormindo ali, né? Olha lá o folgado dormindo no meio do nada, né? Isso foi tudo montado, gente. Ele não está dormindo e ele está bem ali acordado. Inclusive, está participando aqui dessa produção. <risos> A gente também tem muitas comidinhas aqui. Tem um acampamento montado literalmente aqui em Goiânia ah. para receber o pessoal. Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Não é isso, Leila. A gente vai fazer o que agora a gente. A gente vai olhar aqui esse outro ambiente aqui rapidinho para mostrar para vocês que tem um ambiente mais de descontração da hora do break e tudo mais. Aqui, por exemplo, ó. A gente, tá, a gente tá de pau de selfie. Pau de selfie. Pau de selfie. Ó, Você ali, <risos> a gente tá de andando porta. de costas. Pra mostrar pra vocês que tem ali, ó, as comidinhas. Que não para, assim. É, o tempo inteiro as comidinhas já, já tá o chão. Seis quilos mais gordos, a gente vai sair daqui é só um fim de semana. <risos> e aí, ali nas comidinhas, tem muita coisa. Tem comida assim sabe tipo cachorro quente a gente só como comida é bom, saudável é, como é bom é evento de jovem né que a gente come doce come essas coisas todas e aqui esse outro ambiente que é lindo de break Ó. É um videogames ping pong ali pessoal e aí é. a pessoa tira uma soneca o pessoal jogando ping pong ali ping pong aqui é o lugar soneca. da soneca e os, os os videogames que rola aqui tipo o xbox e tal que tem ali também Pra galera jogar. Então assim, é bem divertido. Chega na hora do intervalo. da vontade de ficar aqui pra sempre, na verdade, né? E. Gente, esse negócio tá gravando mesmo. Ah, tá, tá gravando mesmo. Que a gente não A gente, vai, passar... tá a tá gente... A terminando o vídeo. A gente tá a terminando o vídeo. Tá <risos> Não sabe se tá gravando. Mas a gente vai mostrar aqui agora pra vocês a segunda oficina, porque acontecem oficinas simultâneas. Então a gente tá mostrando o primeiro momento aqui pra vocês. É dentro da escola. Agora esqueci o nome. Também faz. Problema. É, mas é alguma coisa luzia. <risos> e, Santa Luzia. E, e, acho que é Santa Luzia. É, se né? não for, a gente depois. A gente depois é. Depois a gente arruma. Aí, o que acontece? É dentro da escola, e agora, pouco, tava rolando aqui a oficina de stop motion. E agora a gente vai. E eles estão todos assistindo. Espera aí, vamos ver. Tá todo mundo sério, calado? Depois a gente volta. Depois a gente volta aqui nessa oficina. Por, quê? Por que, que a gente demorou? Porque foi, o Washington demorou a gente chegar aqui, porque estava todo mundo aqui fora gravando. Porque na oficina de stop motion, eles fizeram mesmo como personagens, sabe? Eles, eles fizeram, chegaram aqui e, e tal. E cenário. aí, usaram o um cenário, fizeram um cenário. Teve casamento aqui, teve barraca com um casamento, vamos ver <risos> tudo depois, é. é. Depois esses vídeos vão ficar disponíveis no site, que aparece até no comecinho desse vídeo aqui, que é do youhack.org, não é isso? Acho que tá aí, da produção. É isso, produção, cadê? Tô ouvindo um ponto aqui, é isso, produção! E é isso aí, gente, mas tá, a gente volta com mais ao vivo pra vocês. Até mais!